Para mim, é, é praticamente uma obrigação né, fazer essa participação então, é, e, e fico muito satisfeito, feliz por lembrar do nosso grande Perseu, que eu, eu tive a satisfação, o prazer de, de conviver com ele em alguns momentos, o Perseu chegou a ser editor de educação da Folha de São Paulo, no tempo em que nós militávamos no começo da militância né, da P.O.E.S.P. A Folha de São Paulo, Perseu Abramo e depois de Cardoso também, que depois foi vereadora pelo PT, eram, digamos assim, uma porta aberta né, pra, naquela barreira terrível que existia. Ainda existe, né, mas naquele momento especialmente. Então assim como o irmão dele, Cláudio Abramo, também é de uma, uma memória muito boa para mim, gostava muito de ler a, a página 2 da Folha, tinha a coluna do, do Cláudio Abramo, era uma coisa maravilhosa sempre. Então, é um momento de alegria para mim, estar aqui nesse ambiente que se chama Perseu Abramo. Bem, eu nasci no Maranhão, no ano de 1949. Mas eu nasci no Maranhão ali, que já é quase Goiás, Tocantins hoje, né? quase Pará. Né? E... Engraçado, que né? também por acaso isso, porque o meu avô materno, ele, é do... ele era maranhense também, mas ele era maranhense é, de Barra do Corda, que já é mais interior, mais central do né, Maranhão. E ele fez parte daquele movimento que veio do Nordeste rumo à Amazônia na virada do século XIX para o século XX, que, que foi já começo do século XX, né? que foi a, a busca da borracha, da seringa e da borracha, e depois da castanha. Essas reuniões de fundação do PT não eram reuniões assim, abertas, convocadas ao público, eram reuniões que ah, vem o Fulano de tal lugar, vem Fulano de tal lugar, vem o Fulano de tal lugar. Quem é que ia pelos professores? Paulo Frateschi. Paulo Frateschi era o nosso nome para o, partido dos trabalhadores, para o movimento de criação de um Partido dos Trabalhadores. Então eu, digamos eu, assim, sou fundador do PT. Mas sou fundador dessa maneira, aqui atrás, na retaguarda. O Paulo era o nosso homem lá, como era também já o nosso provável candidato a deputado quando tivesse a primeira eleição. E foi o que aconteceu. É, então, é, a nossa participação na fundação do PT foi assim, desde o primeiro momento. É, somos, assim, aquele núcleozinho original, primeiro... Embora, no meu caso, dessa maneira, como eu falei, sem ter ido lá fazer reunião propriamente com o Lula, com o Jacó e com os outros que estavam lá. Para nós, que éramos a favor da criação do PT. Né? É, e também levava as nossas posições. Enfim, a gente fazia a discussão. Né? É, a mesma coisa aconteceu com a CUT. Só que com a CUT eu já tive uma participação maior, porque era uma questão já sindical e tal, tal, tal. Então eu, fui muito, eu ficava muito zangado, muito bravo, porque chegava a reunião marcada para as nove horas, chegava às onze horas, eu não tinha começado ainda a reunião. Eu falava, não, gente, eu vou embora. Sinto muito. <risos> então é assim, ó, nós realmente, o nosso grupo de professores era muito forte. Muito. Então, é, nós éramos maioria. A, a tendência que nós criamos no movimento de professores não era, não, era, não era MEP, não era nada, nem era MOAP mais, era um pessoal que se reunia, que estava em volta da diretoria, depois é que veio se chamar articulação, quando lá dentro do PT começou essa história de uma articulação, uma articulação, uma articulação, aí. mas não, o nosso pessoal era um pessoal muito forte.